Respeitável público, atenção, atenção, vem chegando o sexto Encontro de Palhaços da Cochilha. O Encontro de Palhaços da Cochilha é um evento artístico promovido pela Universidade Federal de Santa Maria que traz como tema principal o, o estudo da palhaçaria. Então, uh, a gente sempre tem por uh, costume, dentro desse evento, trazer espetáculos, oficinas e debates em torno desse tema. Em meio ao riso, um momento de homenagem. A professora Rosane Cardoso, que faleceu em 2007, foi precursora, na década de 90, no estudo da palhaçaria na UFSM, ela abriu as portas para que outros palhaços pudessem estudar a arte de dar risada. E muitos dos seus ex-alunos hoje estão em outras universidades desenvolvendo assim, esse trabalho. E, com certeza a gente é pioneira e uma das uh, uh, únicas universidades no Brasil que promove um evento de palhaça. Mas o encontro não ficou centralizado na universidade. Entre espetáculos, oficinas e debates, cinco bairros da cidade foram visitados e sete escolas foram atendidas. Afinal, o que seria de um palhaço sem um público para alegrar? Acompanhamos a oficina desenvolvida pela Lisiana, do projeto Circo e Criança, no Centro Social Marista Santa Marta. A gente estuda a metodologia de circo social nesse projeto. Então, por isso que a gente está nesse espaço que abrange a comunidade. E hoje a gente trouxe, a proposta era trazer coisas de bambolê, trazer coisas circenses como acrobacias. E foi muito, muito interessante, muito legal. As crianças participaram muito, gostaram muito das atividades. Elas já têm algumas atividades que elas fazem aqui no centro. Então, foi bem tranquilo, bem bonito. A professora Marcele é formada em artes cênicas na UFSM. Ela acredita na importância dessas atividades para o autoconhecimento dos seus alunos e a formação de cidadãos mais conscientes. Eu penso que a arte ela deveria sim estar na escola uh, diariamente ou pelo menos uma ou duas vezes na semana porque além de trabalhar a questão do corpo, ela faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Tanto no trabalho de cenas, de improvisação, isso faz com que a gente viva outras experiências. Assim a gente pode se tornar mais sensível ao ouvir situações e ao ver situações acontecendo. E essa oficina né, é uma construção com a oficina de teatro para onde os nossos atendidos podem apresentar o que eles aprendem e o pessoal que vem de fora somar ainda mais com o trabalho que já é oferecido. Eles vêm um outro lado das coisas. A realidade deles é bastante dura, muitas vezes, né? Na grande maioria, nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade. E a arte ela soma, né? E ela dá uma perspectiva de mudança muito grande. Querem aparecer na TV Campos? Tá, e eu quero saber o que, que vocês acharam da prof de vocês? Sim. Não, bem legal, pouco legal ou bem legal? Bem E a oficina, vocês gostaram? Sim. Querem que ela volte? Então, uma salva de palmas para ela! E, para completar os aplausos, a escola recebeu ainda o espetáculo Palhaverso, com a companhia Claucando, que prendeu, ainda mais, a atenção dos baixinhos. Além das oficinas e espetáculos, o encontro que aconteceu dos dias 4 a 7 de setembro promoveu outras atividades de extensão, como o lançamento da quarta edição da revista Palhaçaria Feminina, a única revista do Brasil sobre a temática. Como, quando eu comecei a, a articular a revista, a pensar na revista, foi justamente para criar um espaço de registro né, desse trabalho que já vinha sendo realizado no Brasil e no mundo, é, contribuir de alguma forma para esse movimento crescente da palhaçaria feminina. A gente tem carência de referências femininas na palhaçaria. Se a gente for buscar referência masculina, a gente vai encontrar grandes clássicos que são referências para o nosso trabalho. Mas a gente ainda carece de referência feminina. Hoje, a gente já consegue ter. E a revista é uma das referências. A primeira, a segunda e a terceira edição já estão esgotadas. E nós estamos pensando agora em fazer uma versão online e também disponibilizar através do blog. E essa palhaçada toda, seja através do debate, do espetáculo ou das oficinas carrega a mesma mensagem muito riso e felicidade <risos>